Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo não de trotinetes mas de e-bikes. Hoje quero-vos apresentar aqui a novíssima Fido L3. E digo novíssima porquê? porque ela ainda nem sequer saiu. Se, as pessoas, se os prazos do vídeo correrem bem, esta e-bike foi-me enviada diretamente da Fido para lançar antes dela de estar para venda. Mais uma vez fui contactado diretamente pela Fido sem passar por nenhum site de vendas, seja ele qual seja, nenhum veio diretamente. Porquê? Vocês lembram-se da, da primeira e-bike que eu fiz deste, deste modelo aqui a Kia D3S E depois disso fui contactado pela filho para filmar aqui esta Porque eles curtiram imenso do feedback daquela e-bike, imenso do vídeo, pá, da, da interação que vocês tiveram com, com o modelo em si. E resolveram-me enviar este aqui. Este, outra vez, correu muito bem, tiveram muitos de vendas. E assim que, que este modelo estava para sair, fui logo contactado por eles. Assim que a gente tiver a L3, vai ser dos primeiros a receber. E aqui está ela, aqui está ela, a nova L3! esta ao pormenor vocês lembram-se desta e-bike que foi a primeira que eu filmei que era só fazer assim e a direção caía aqui para trás a gente abria aqui e sacava o banco e ela ficava assim deste tamanho porreirita para transportar no carro a qual vocês disseram na altura isso era bacana, bacana, bacana, era do dobrar assim do quadro ao meio esta não fazia mas esta já fazia o mesmo é a mesma função, a gente solta aqui e o volante cai para trás e já tínhamos aqui esta maneira de a fechar, abrir aqui soltar aqui e o quadro flat e a e-bike fica por metade agora finalmente vamos aqui à nova L3 assim de caras temos aqui já uma coisa muito fixe que é tem chave, tem chave a gente pode ir a um café ou quer que seja e levamos a chave que já é, já é, segurança, já é segurança e depois a chave tem duas funções aqui uma de ligar a trotinete a e-bike e duas põe-se para baixo empurra-se e roda-se para baixo levanta-se aqui o banco ok e a bateria deixem segurar aqui a e-bike sai podem deixar a e-bike no carro e levam isto para casa para colocar é só assim Está encaixado, trancado e já está. Baixar o banquinho e está pronto a funcionar novamente. Outra coisa que também faz à semelhança daquelas, que é aqui, também soltamos aqui, cai o volante, soltamos aqui esta parte, dobra o quadro. Esta ainda tem uma particularidade muito, muito fixe. Aqui o pedal, é só fazer assim e assim. E eles ficam fechados. É mais uma poupança de espaço. Mais uma poupança de espaço. De resto, o que é que a gente tem aqui? Diferenças. Rodas pequenas. Estas têm as rodas grandes. Temos aqui disco atrás. Disco à frente. Stop atrás. Luz também aqui à frente. Temos a luz à frente. Temos aqui o stop atrás. Buzina. E está uns... Espetáculo! Espetáculo! <risos> travão, travão e aqui temos acelerador, não é de patilha, é a rodar. Vê? Que ela arranca sozinha. Já temos aqui o descanso para ela ficar aqui fixa. Aqui temos um, um um bocado do quadro que até dá para pôr uma caixa para ovar a fruta. <risos> e temos características, vamos aqui agora ver todas as características dela. Abrindo aqui o site da Banggood, onde a Fido me disse que vai ser, uh, que já tem o link para ela começar a ser vendida. Temos aqui o preço, ela vai ser lançada a 889.99, já com desconto, quer dizer, ainda, ainda nem lançaram já estão a fazer desconto. E estes gajos são terríveis. Características, tem 350 watts, 25 km e com inclinação entre 20 e 25 graus. Autonomia, malta! 130 km de autonomia! É uma TOTENET para longa distância 130 km, dá 25 km hora, 350 watts e 3 velocidades. A bateria são de 2.900 mAh dá para fazer até mais de mil vezes cargas e garantia de 3 anos. Esta laranja é muito louca, é ou não é? Esta laranja é muito fixe! Dobrada fica assim e está prontinha para carregar no carro. No carro é coisa que a gente não vai fazer. O que é que a gente vai fazer? Vamos dar uma gasada. Vamos dar uma gasada de trotinete. Bora lá! Bem, malta, já estou aqui fora, na minha e-bike nova. Fiz aqui uma alteração. Tenho o microfone que, por norma, gravo lá no bunker. Digam me aí nos comentários se está fixe. Vamos lá? <risos> esquece o pedal, É elétrico! Bem, primeira impressão. Esta também tem três modos. 100% elétrico, 100% pedal ou o um misto de pedal e elétrico. Agora vamos 100% elétrico, vamos a 25 km/h. Agora, por norma, estas e-bikes e trocinetes vêm todas limitadas a 25 km/h. Uma das coisas que eu já estou a notar aqui nesta e-bike é, por exemplo, a subir perde muito menos força que as outras. As outras são de 250 watts, esta é de 350 watts. parecendo que não, esses 100 watts a mais nota-se e nota-se bem. As outras dificilmente a subir, a subir. A gente consegue o máximo de velocidade que é 25 km/h e esta vai aqui a 25 como se nada se passasse. Vamos ver agora então. Boa certo. como eu, que é bike, é bom, é elétrico, isso é secundário, o que a gente quer andar em elétrica, assim não cansa, travões, travões, travões, que bem, vamos já aqui fazer uma xira, A e-bike aqui apresentada no canal do Aço tem o verão, tem-se com o verão, tem-se com o verão. Foi um verão, bom tempo, a gente quer estas coisinhas para andar a recortar assim na rua, a recortar à grande. <risos> bem, fiquem bem, na descrição vai estar o link da e-bike para vocês verem mais características, melhor o preço, mais definições, etc. E veem se é isto que vos interessa. E, em termos de praticidade, força de motor é a melhor até agora até agora, mas sinto aqui a falta das, das mudanças para poder agitar. Ó, acelhe o pedal já vamos no máximo e se eu assurar ainda tinha mais, não conseguia pedalar mais, não é? Bem malta, fiquem bem um grande abraço, E um grande e abraço. Malta do aço, já tinha acabado as filmagens, mas fiquei a dar um giro com a e-bike e malta, uma curiosidade nem mexeu, a bateria nem mexeu, eu fartei-me de andar e a bateria nem nada, nem um tracinho desceu, bem garanti os homens que isto faz mais de 100km com uma carga e é bem possível. Esquecem-me vos mostrar duas coisas durante o vídeo, a primeira é o que é que acompanha a e-bike, o carregador, as chavinhas para regular aqui as manetes e tal e o respectivo livro como vocês veem ela é novinha, ainda tem aqui estes plásticos, aqui estes resguardos, está tudo novinho ainda esqueci-me também de vos mostrar que ela tem 3 velocidades aqui, 1 um é 15 km h 2 dá 20 km h e a 3 dá os 25 km h limitados lembrando, isto tem que dar para deslimitar, eu tenho que arranjar aí alguém que deslimite isto para a gente fazer uns vídeos do aço agora que já está aqui um bocadinho mais escuro, já se consegue ver a luz, onde é que está? Aqui, sim, estava acesa. Aqui a luz. Não ilumina assim muito, ainda está um bocadinho de... Está aqui a luz. E também vou esquecer esqueci de vos mostrar a... a buzina assim na rua. Bem, agora sim, fiquem bem, um abraço e um gandagás. Falta estas pequenas informações aqui da nossa e-bike.